O afinal de contas a lei de terras estabeleceu em 1850? Ela estabeleceu que a aquisição de terras públicas, ainda não ocupadas, não poderia mais ser feita por posse e sim por compra. Isso significa que as terras públicas assumiram um status de mercadoria. Você só poderia ter acesso a elas na medida em que você tivesse recurso monetário e pudesse comprá-las. Na prática, o que isso significou? Isso significou um bloqueio ao acesso da terra, tanto para o negro liberto como para o imigrante que chegava ao Brasil. Houve uma espécie de pacto que garantiu um monopólio projetivo da elite aristocrática, da elite fundiária sobre as terras públicas Brasil adentro. A ideia é que a elite brasileira garantiu projeção de domínio sobre as terras públicas que se realizariam Brasil adentro. Por que isso é fundamental? Porque essa contínua transformação de terras livres na fronteira Brasil adentro em propriedade privada vai permitir à elite agrária fazer a sua acumulação primitiva. Vê bem, isso é fundamental. O cativeiro do trabalho possibilitou a acumulação primitiva dentro da metrópole extraindo excedentes da colônia e garantindo essa acumulação primitiva na Europa. O cativeiro da terra, ou seja, a garantia de um controle de classe sobre as terras públicas Brasil adentro, permitiu que se projetasse um contínuo movimento de transformação dessa terra pública em mercadoria, e essa transformação de terra pública em mercadoria é essa apropriação da terra pública como fonte de renda que vai servir de base para a formação inicial do nosso capital. Então, os primeiros investimentos que são feitos a, na indústria, eles são feitos por uma elite agrária que forma o seu capital a partir de um avanço da fronteira agrícola, se apropriando de terras livres e transformando essas terras livres em propriedade privada. Como eu mencionei, se o cativeiro do trabalho foi a base de uma acumulação primitiva na Europa, é o cativeiro da terra que é a base de uma acumulação primitiva permanente no Brasil. E aqui está o ponto fundamental. Daria para a gente começar e terminar nessa ideia. O Brasil vai se industrializar. O capitalismo periférico brasileiro vai se reproduzir em paralelo a uma acumulação primitiva permanente, em que a fronteira é permanentemente estendida, se apropriando de terras públicas e convertendo essas terras públicas em propriedade privada. Todo o processo de industrialização do Brasil é indissociável dessa acumulação primitiva permanente. A primeira fase da nossa industrialização, na primeira metade do século XX, vai ser acompanhada de um avanço da fronteira agrícola em direção ao oeste de São Paulo em direção a Mato Grosso do Sul. Na segunda metade do século XX, já sob a ditadura, a industrialização pesada brasileira vai ser acompanhada de uma acumulação primitiva que avança sobre a Amazônia. Há, portanto, um movimento que é duplo. Uma industrialização nas grandes cidades cuja base e cuja formação de capital se dá a partir de uma acumulação primitiva permanente avançando sobre as terras públicas em direção ao interior do Brasil. Então, qual é a base, qual é o fundamento desse bloco agrário-industrial num primeiro momento? eu já vou dar uma pausa para a gente ver se a gente precisa de alguma prosa. A formação do nosso capitalismo é marcada por uma espécie de articulação entre diferentes tempos da história nós temos simultaneamente a industrialização e a exploração do trabalho assalariado, a industrialização e a formação de uma reprodução com base na mais-valia, enquanto em paralelo nós temos um avanço da acumulação primitiva em direção à fronteira que extrai renda da terra e que entra em conflito permanente com trabalhadores e povos que têm acesso, de alguma maneira, às terras dessas, dessa, a essas terras livres, né? seja povos indígenas, seja posseiros, vão estar permanentemente no caminho desse avanço da acumulação primitiva permanente. Então, a gente tem uma espécie de atualização de tempos históricos pretéritos. O nosso arco do desmatamento nada mais é do que uma atualização permanente de um tempo histórico pretérico que coloca permanentemente a questão agrária e a questão indígena no centro da nossa formação capitalista. O coração da nossa formação capitalista é um movimento concomitante de acumulação primitiva permanente que permanentemente retoma e recoloca os dilemas fundamentais da nossa formação colonial e que permanentemente coloca no coração do nosso processo de formação capitalista, tanto a questão agrária como a questão indígena. De novo, a formação do bloco agrário industrial pressupôs a transformação do cativeiro do trabalho em cativeiro da terra, que permitiu uma formação de capital a partir da renda da terra, ou seja, um movimento prospectivo de transformação de terras públicas em propriedade privada, que entra em choque permanentemente com trabalhadores, poceiros e com povos originários, que estão no caminho desse avanço da fronteira. Se eu entender a nossa indústria separada desse movimento de acumulação primitiva permanente, eu não entendo o Brasil. Eu só consigo entender a formação da sociedade moderna no Brasil se eu entender que ela tem como fundamento a atualização dessas relações que são aparentemente arcaicas. Na verdade, moderna no Brasil tem como fundamento uma atualização permanente das relações supostamente arcaicas, de apropriação privada de terras públicas, de uma maneira extremamente violenta, expropriativa e expoliativa. Esse primeiro raciocínio é o coração do capitalismo brasileiro, e por isso ele é o ponto de partida da nossa conversa. Eu preciso saber se aqui a gente está mais ou menos seguindo um ritmo razoável, ou se a coisa que eu tô falando aqui tá parecendo tipo uma groselha sem fim, mas estamos junto. Na sinceridade é. do coração, tá? Tá indo. Tá Ô, em Luiz. Lu. Manda. Luiz, olha, deixa eu ver se eu entendi você.